Então, vou falar em duas partes. Uma parte da gestão, que é a produção de documentos hoje e como é que você cuida do que é produzido digitalmente. E a outra é a parte da preservação de acervo. É aquilo que a gente já tem aqui em papel e que eventualmente miga para o digital e, esse, e esses bancos de dados. Então, falando a primeira parte, que é da gestão, o que, que acontece? O, o sistema nato digital de gestão documental no estado nasceu de dentro do arquivo. Ele chama sem -se papel. Então você tem uma grande mudança que se acelerou com a pandemia, que é de produção de documentos em larguíssima escala. Milhões de documentos nato digitais por dia. Esses documentos ainda não são preservados. Então a gente o arquivo precisa delinear, então, a política de preservação para todo o estado dos digitais. é essa experiência que eu estou é, desenvolvendo e, e aprendendo aqui. Então, é um campo enorme de oportunidades profissionais para historiadores, para cientistas da informação, cientistas de dados e arquivistas. É né? um grande nicho de novas profissões que está mediado por uma necessidade pública premente que é de organizar e preservar aquilo que a gente produz digitalmente. Né? A produção é, nesse sistema, ela é relativamente ordenada, porque ela segue os parâmetros, os mesmos parâmetros que o arquivo criou para o papel. Então os órgãos produzem e eles seguem tabelas de temporalidade. Mas essas tabelas de temporalidade, não automatizaram a eliminação dos documentos. Então Todo documento, 80% do sistema, ele tem que ser eliminado progressivamente. Essa eliminação pode acontecer em dois anos ou pode acontecer em 80, mas ela tem que acontecer. E depois você precisa é, categorizar e tratar os dados para serem preservados para sempre. Quando você estabelece parâmetros para categorizar e preservar esses dados, esses parâmetros servem para qualquer outro sistema de gestão e para qualquer outro dado que deva ser guardado. Então você começa a arquitetar um sistema de preservação digital é, que não cobre somente os natos digitais da gestão, mas ele cobre todo o cemitério de sistemas é, que acontece na hora que você larga o papel é, ou na hora que você usava o que, que um órgão é, utilizava um sistema, um banco de dados próprio, e daí ele migra para um sistema de dados central. Esse sistema ele precisa ser preservado ele é uma memória preciosa. Então você precisa ter parâmetros idênticos para guardar esses sistemas. É, também tem alguns sistemas que eles têm que ser simplesmente harmonizados, né? sistemas que existem até um ponto, daí você tem o um sistema nato digital é, que, que, a, que acompanha. E daí toda esse, essa sistemática de repositórios de preservação, ele tem que desaguar no arquivo público digital. É, também, o Arquivo Nacional está vivendo um, um processo bastante semelhante no, é, de tensões com, com o governo federal. Né? E, e daí, outra coisa é que você também tem a possibilidade de escanear, de migrar do papel para o digital. E essa possibilidade existe, mas para ela acontecer, que ela é uma possibilidade muito perigosa para os historiadores, que é a possibilidade de você eliminar documentos importantes historicamente ou evidências jurídicas né? de, de coisas graves. É, então, o que, que tem, tem que acontecer? Primeiro, você tem que estar dentro de um sistema de gestão de arquivos. Você Tem que saber se aquele documento ele pode ser eliminado ou não. Se é, se é, é, é, e, e digitalizado. É, nesse caso, se ele for um documento histórico, ele não pode ser, ser, digitalizado, ele, é, ser eliminado. E, é, e daí você imagina que todos os órgãos, todos os municípios, é, toda a sociedade vai querer eliminar certos tipos de documentos e guardar em um repositório. E daí, se eles seguem uma política só, você vai ter uma constelação de repositórios que vai estar numa porta só é, para o cidadão, que se chama Arquivo Público Digital. E daí, essa porta ela tem que automatizar os parâmetros da Lei de Acesso à Informação. Então, ela tem que saber qual documento é sigiloso, qual documento é público e, e, tem que ser re... e, e o cidadão pode requisitar esse documento automatizado e ela também tem que obedecer os parâmetros desse monstro que é necessário depois contar um pouco para vocês que é a lei geral de proteção de, de dados né? e a lei geral de proteção de dados ela regula o um interesse estritamente privado sobre sobre documento então uma tensão é uma tensão que sempre existiu sempre existiu uma profissão do historiador entre o interesse privado daquela evidência histórica que serve para quem produziu essa evidência histórica e o interesse público, que aquele ato, que aquela evidência pode pode suscitar o que vai levar aquilo a ser é, necessariamente né, é, preservado. Então, tô criando um, uma, um universo de repositórios e uma porta única para esses repositórios que vai garantir, pelo menos no plano estatal, que esses documentos sejam preservados. Aí, se você pega o quadro mais amplo, né, para além do Estado, você também tem uma série de instituições hoje que estão fazendo projetos para guardar a memória da pandemia, por exemplo. E a questão é, é, se, é se essas memórias, como é, que ela, como é que a gente vai navegar por essas memórias e também como é que a gente não vai perder certas coisas que são facilmente perdíveis, alienáveis, né? Que são, por exemplo, os tweets, os, a produção de Instagram, de Facebook, de tudo que aconteceu, de todas essas evidências de coisas históricas. E dentre elas, eu destaco a mais importante, né? que são as notícias falsas, porque essas notícias falsas, elas mataram gente. Então, se elas mataram gente, esse é um dos parâmetros principais de um documento público, né? Se acontecer um crime... Não sei se vocês acompanharam uma decisão do STF sobre o, sobre o direito ao a, apagamento, né? E, a, e a, é, é, era uma questão assim de... Ah, é uma pessoa que cometeu um crime, a família dessa pessoa, é, queria que o nome das, dessa pessoa que tinha cometido um crime no passado fosse apagado do Google, é, nome não, né? o a, a, a conexão entre o nome e o crime que tinha sido é, processado, atuado, né? E, e daí a, a o resultado foi que se se ele cometeu um crime, esse crime é público, é um, é do interesse da sociedade saber, então ele não pode apagar o nome dele. do é, Google Então esse esse é o parâmetro aqui, né? Qual é a atenção entre o que é estritamente pessoal e o que deve ser, ser, ser, ser público, né? Então, essa é... é e daí, é, por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o, twi, o Twitter protege os tweets e protege se ancorando no direito privado de cada um de emitir um tweet. Só que esses tweets eles cometem crimes, então, eles têm que ser públicos, segundo a legislação brasileira e segundo também qualquer princípio de razoabilidade. O Twitter, por exemplo, os twitters do presidente Bolsonaro são apagados. Quem está guardando? É, se, se algum dia ele eventualmente for acusado de crimes que já vem sendo sendo acusado, como é que ele vai ser processado? É, qual, essas essas evidências é, graves vão. Mas como é que você guarda essas evidências? Porque sempre como, quando uma evidência um documento tem que ser arquivado, ele tem que ser arquivado dentro de um contexto. Porque é isso que permite, na verdade, um, um documento de arquivo, essa diferença entre um documento de arquivo e um documento que não está no arquivo. O documento que não está no arquivo é uma informação solta. Ela até pode ser um encontro de um suporte com uma informação que é comprovável, mas se ela está fora do contexto, ela vai comprovar o quê? É, e daí, é justamente, esse problema de como, como que você lida, então, com a contextualização, como é que você pode aprender o que é fake news e o que não é dentro de uma massa de bilhões de tweets, isso para não falar de outros tantos é, formatos que vem circulando, então esse é outro problema que eu estou tentando é, tra trabalhar é, em, um, em um projeto sobre a memória da pandemia, então ao mesmo tempo que eu estou é, fazendo um mapa dos projetos de memória mais ou menos espontânea da pandemia, né, quer dizer, Projetos que a gente chama de crowdsourcing, crowds de, de multidão, sourcing de fomento, né? Então, são formulários é, de Facebook, formulários de Google, é, é, aplicativos, interface com Instagram, de gente que está registrando as diferentes experiências da, da pandemia. Né? E daí eu estou tentando mapear esses projetos e entender as transformações documentais que esses projetos estão é, por trás. Então, e entender a, a, a, é, isso é um pressuposto para a gente conseguir guardar de forma segura esses documentos. É sempre o mesmo problema, você precisa matizar todos esses dados, ver qual que são os limites entre o público e o privado é, nesses, ban nesses bancos de dados. E daí transformar esses bancos de dados numa uma ferramenta é, é, é, que pode suscetível para o público é, é isso né? sempre é sempre a mesma a mesma questão que seria um grande é, coronarquivo e, e daí essa então assim essa é, esse é o quadro geral então é uma, uma tensão entre a necessidade da gente preservar os digitais públicos e os digitais privados para que a gente possa contar a história e para que a gente tenha justiça no futuro e, e dá para dizer que a gente não está preparado para encarar isso e, mas que é uma grande uma grande razão para nós sermos historiadores hoje, né? porque o que não vai faltar para a gente é trabalho, mas que para que a gente tenha trabalho, a gente precisa ser capaz de cumprir uma função primordial hoje, é, que é de resguardar essas, essas memórias. E isso não foi diferente durante a escravidão, porque se sobrou 1% de todas as evidências da escravidão, é muito. E já teve muita gente querendo apagar isso, o próprio Estado tem uma tendência para apagar as, as evidências de quando ele cometeu abusos. E, e a mesma coisa a gente pode dizer da, das ditaduras militares, eh, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. A gente também pode dizer eh, dos autoritarismos da, da Segunda Guerra e de tantos outros momentos cruciais em que os, a profissão dos historiadores foi definitiva. É, para que as memórias que foram contadas fossem efetivamente contadas. Então, a gente está vivendo mais um momento desse. E aí, a gente vai fazer o quê? Dizer que não é com a gente? É, é, e daí, o outro ponto é, são os arquivos, né? são esses documentos, né? esses da escravidão, da ditadura, é, da, da e da luta manicomial, é, de tanta coisa da imigração, né, de tantos eventos que foram vividos e que existiam tendências já, por eles serem extremos, por eles serem humanos, é, para o apagamento, e que foi o esforço de gente e, da e, o, e o sacrifício da vida de muita gente, foi a história que fez com que essas evidências nos fossem relegadas, mas elas não foram gratuitamente relegadas, eles foram um esforço da sociedade e a sociedade teve que mudar muito. e Daí as narrativas historiográficas mudaram por causa disso. Então, tem que endereçar isso. Então, esse mar de evidências, esse mar de lutas, ele não é claro nem para quem chega num arquivo, e bate a porta do arquivo procurando alguma resposta para alguma coisa, mas também não é claro para quem está dentro do arquivo, gerindo o arquivo. Então, todos os arquivos do Brasil, todos os arquivos do mundo, conhecem muito pouco suas próprias evidências, eles têm instrumentos muito, muito, muito frágeis de sistematização dos dados, eles não conseguem enxergar direito a conexão entre o que as pessoas procuram, entre as pulsões da sociedade que trouxeram esses eventos, esses eventos e essas evidências para cá e as transformaram em relevantes historicamente, e o fato de que elas estão aqui, é, essa é a realidade. Então assim, o, o trabalho dentro do arquivo é um trabalho quase incessante de catalogação e de sistematização de informações. Nós tivemos 20 anos de projetos de digitalização pelo Brasil todo, pelo mundo todo, E esse só que quando a gente fez esses projetos, ninguém sabia muito bem como preservar os documentos, a gente simplesmente fez porque é, parecia na moda fazer e os sites estavam subindo, então era o jeito de publicizar as informações muito rápido, aquelas, aquelas que a gente interessava é, enxergava como importantes, mas todos esses dados eles foram feitos em planilhas disparatadas, em parâmetros disparatados, porque eles foram historicamente, a evolução das suportes aconteceu muito rápido, os formatos aconteceu muito rápido, então quando a gente digitalizou os nossos os acervos, estou falando de todos os arquivos, não só não só deste aqui. É, a gente não sabia que tudo isso ia ter que ser uma porta única, que tudo isso ia ter, ia ter que ser um repertório único. Quando a gente começou a, a mobilizar os nossos bancos de dados para ver quem que procura o arquivo, a gente nunca parou para pensar, ou quem procura a biblioteca, a gente nunca parou para pensar que esse é o principal tesouro do arquivo da biblioteca, é quem procura, né? Porque são esses os laços, né? Quando Quem que procura o arquivo é quem tem que está interessado em imigração, para te dar um exemplo, né? Por quê? Porque tem laços, né? Com essas histórias, reais, conexos, tecido da vida. E a gente precisa saber essas histórias, porque são essas histórias que vão determinar o que, que tem que ser publicizado do arquivo. É a relevância pública dessas histórias. E daí você vê... A gente tem é, documentação do imigrante, né? tem listas, tem memoriais de, dos, da imigração, tem fichas, tem fichas de quem quando chegou no porto, tem o registro, o registro é, na, na, na imigração, é, o abrigo do, na, nas... É, como, é, como é que se chama? Agora fugiu... É, fugiu o nome, né, nos, nos, nos anteparos onde ficavam os imigrantes para fazer as quarentenas antes, antes de chegaram um hospedagens, né? esse tipo de coisa. A, a disseminação dessas pessoas pelo território nacional, né? as, é, os, as rotas dos navios que chegaram, cada uma dessas informações está dentro de um tipo documental, dentro de um suporte, algumas delas você tem digital, algumas não, né, e, e daí, o que, no final, né, o que seria legal? Seria legal cruzar todos esses bancos de dados, formular produtos, formular hum, experiências que fizessem com que as pessoas interagissem com esses dados. Né? Então, quem que faz isso? Historiadores. Eles sempre fizeram, eles sempre fizeram. Mas imagina a força de você fazer uma coisa dessas. E daí eu posso te citar a mesma coisa para as maternidades, para a experiência da, dos leprosos, dos campos, quase campos de concentração dos leprosos, ou para os quase campos de concentração das pessoas que eram consideradas loucas durante o século 19, século 20, e das pessoas que eram consideradas criminosas pela sua ideologia política, e tantas outras experiências radicais é, que foram vivenciadas aqui. Então, você tem, na verdade, um, uma miríade, de papéis que não, ainda são desconhecidos, mas que a, eles estão aqui por causa de uma de uma razão, de uma força social. Então, é essa força que a gente quer entender. E, e quando as coisas vão para digital, bom, daí a primeira o primeiro desafio, então, é você homogenizar os dados, para você ter um banco de dados. Então o treino para você lidar com o digital é, passa muito, muito longe de você simplesmente tirar uma imagem e colocar dentro do site. Você tem que ter bancos de dados coordenados é, que permitam que, que esses é, que esses dados sejam cruzados, sistematizados, porque só aí você vai conseguir disponibilizar digitais. E daí também a escolha sobre o que vai ser digitalizado ela tem que ser rigorosamente aplicada é, para coisas que são muito de demanda pública, é, porque também não pode. Se você hoje em dia você sabe quanto um grande acer, um grande arquivo textual é digitalizado, a margem 0,6%, alguma coisa assim. E quanto mais eficiente, ou é o nosso número de eficiência, né? quanto mais porque quanto mais gira o sistema de arquivos, o sistema de gestão documental, mais recolhimentos nós fazemos. E quanto mais recolhimentos nós fazemos, maior é o nosso corpus textual, imagético, etc. Então, menor é a margem do que a gente tem digitalizado por, digitalizado por mais que a gente corra atrás da digitalização. Então, essa, então a, a, então, a digitalização, eu diria, que está na ponta desse processo de tensão entre o presente e o passado, entre aquilo que relegou e aquela, essas camadas que fizeram com que o documento... É, é chegasse a, a, a até, até aqui. Agora, na hora que a gente na hora que os arquivos conseguirem fazer tudo isso, se eles tiverem força para fazer tudo isso, é, a gente vai conseguir fazer muita coisa, porque cruzando todos esses dados e desenvolvendo tecnologias de pesquisa, as pessoas vão conseguir enxergar muito do seu do seu passado, muito mais do que a gente enxerga até hoje, e também tudo que existe guardado até hoje vai ser só uma fração do que a gente produz num dia, no dia de hoje. Talvez a gente esteja produzindo mais do que a humanidade tinha produzido até o ano 2000. Estou chutando aqui, mas é um, algo dessa escala, dessa proporção. Então, qual que é a luta verdadeira? A luta verdadeira é para que historiadores, arquivistas, arquivos, eles continuem tendo a agência é, dessas histórias simplesmente porque senão é, que, que, que, para onde vai vai para um vai para um buraco negro porque vai, o que o, o que o que existe é, é o nada é a falta de agência sobre esses dados que são tão importantes que são tão valiosos são os mesmos dados que hoje são usados por grandes corporações é, para condicionar o nosso olhar para vender coisas para gente para fazer muitas outras outras coisas são esses dados que são as coisa mais valiosas que existem no mundo hoje e, e a luta então é de é, é de Davi contra Golias é né? porque ele está lutando contra grandes corporações mesmo os próprios governos que estão querendo utilizar esses bancos de dados e de algum jeito é, tornar o acesso a esses bancos de dados mais restrito possível e isso tem como consequência mais negativa a falta de agência sobre o a lembrança e sobre o apagamento também é necessário. E, e do nosso lado, a gente a gente tem a responsabilidade social é de lutar pela preservação dessas memórias que estão sendo produzidas hoje, simplesmente porque é a nossa profissão que nos confere o dom e o privilégio de enxergar que aquilo que está acontecendo é histórico. E daí, se a gente abrir mão dessa agência, a nossa profissão não vai ter mais significado nenhum. Então, a encruzilhada que a gente está hoje é que se a gente poder mudar um pouco mais a nossa formação e se adaptar a essas novas mídias, abrir a nossa cabeça, se a gente fizer o que os historiadores sempre fizeram, o que eles se, sempre se propuseram a fazer, que é entender e decodificar o seu próprio tempo, a gente vai é, produzir ferramentas criativas para é, garantir que história, que as histórias no futuro ser, possam ser contadas para garantir que não vai ser 99% do que está acontecendo hoje vai ser apagado, como aconteceu durante durante a escravidão. É, então, é, é, é para é isso que serve a nossa profissão. Então, é uma das profissões mais nobres e mais importantes que alguém pode ter hoje. Por que que eu fui tocar nesse assunto, né, Tatiana? que, que eu virei oráculo agora. Eu adorei. É, mas, mas é assim, né? Vamos, vamos pensar prático. Você tem um grupo de alunos. Você é aluno, né? Você tem que correr para que lado, né? Que que você, quem pode te ajudar, né? Quem pode te ajudar é quem te dê autonomia e te emancipe dentro dos seus próprios interesses e dentro do seu próprio olhar. Porque quem, quem tem as respostas para perguntas, para as perguntas do futuro não, são eu, não sou eu, mas são uh, os alunos, é, são os jovens que estão vivendo um mundo muito diferente do que eu vivo, estão vivendo realidades muito diferentes daquelas que eu vivo. Então, a riqueza acaba emanando deles e a pior coisa que um professor pode fazer hoje é impor a autoridade do seu saber é, sobre o novo que vem. É, dito isso, né? É, como fazer, né? porque então os alunos precisam de uma educação mais emancipatória, eles precisam ter ferramentas que permitam que eles é, gerenciem tantas informações e tantas informações disparatadas, saibam julgar o valor histórico das, e analisar o valor histórico dessas informações e organizar esses bancos de dados é, em formas que sejam interagíveis é, e publicizáveis. E daí como é que você faz isso, né? Eu acredito muito num, numa, num trabalho coletivo. Então, hoje em dia, o que que eu faço? Eu delego, eu abro caminhos, eu ganho um dinheiro para uma determinada pesquisa. Ah, vou trabalhar com os dados da Covid. Então, os alunos começam a interagir comigo e a escolher caminhos. Caminhos para começar a constituir esses bancos de dados essas análises. Então, hoje em dia eu tenho alunos que fazem, é, que que juntam dados é, sobre esses projetos de crowdsourcing, né, de, de coleta de memórias na pandemia, eu tenho alunos que aprendem a fazer, é, que fa desenvolvem mapas interativos, é, tenho, tenho alunos que tentam interpretar esses esses dados, tenho, vou criando uma espécie de cadeia é, de sinergia e de, de produção é, e que eles vão aprendendo, então, o que, que é ser historiador hoje, porque, na verdade, ninguém sabe o que é ser historiador hoje, então, eles precisam aprender na prática, né? E daí eles aprendem muitas coisas que eu nunca aprendi. Então, não tem como ensinar, entendeu? Porque, é, por, por, eu vou dar um exemplo concreto, né? A gente percebeu e que o mesmo problema que eu tinha no arquivo era o mesmo problema que eu tinha no grupo de pesquisa. Que para é, pro, produzir é, formas de interação com a sociedade sobre esses bancos de dados do, da experiência da, da, da Covid-19, da pandemia, a gente precisava modelar os dados. Modelar quer dizer que você precisa criar parâmetros mais ou menos homogêneos é, para diferentes planilhas e diferentes experiências, né? E daí e daí eu teve que chamar o pessoal do arquivo para dar um, um, um workshop para os meus alunos porque só que o pessoal só que o pessoal do arquivo que veio também criou um workshop no arquivo porque no próprio arquivo ninguém também sabia fazer isso é, porque ninguém tinha visto o tamanho dessa dessa necessidade mas eu acho que hoje a gente enxerga com com clareza para onde vão, vão esses dados né então daí eu comecei a perceber que os alunos aprenderam coisas totalmente novas e daí eu tenho alguns alunos é, que eles fazem a, a gestão, essa ponte da produção é, de, de, dos dados e de como é que você cria portas, que são dashboards, que são meio que produtos mesmo é, para interagir. Então, tem um aluno que se chama, por exemplo, Alisson Rota, de doutorado, que começou estudando a, a rede pan-americana é, constituída no começo do século XX no IHGB, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rede de intelectuais, né? E daí o que, que ele fez? Ele pegou o corpus que ele estava estudando, é, formou, consolidou um banco de dados, passou a CR em tudo e começou a desenvolver um, uma, uma técnica algorítmica de, de, de busca de palavras. E daí essas buscas de palavras elas permitem a gente enxergar de uma forma muito, muito clara é, a constituição dessas redes intelectuais. Mas elas também servem para outras pessoas que estão interessadas no IHGB buscarem os termos que eles querem buscar dentro dos textos, das atas, das revistas do, do, do, do IHGB. Então a gente pegou uma informação que era pública, trabalhou essa informação e transformou numa máquina de conhecimento sobre o, o IHGB, em que a gente pode não só reconhecer temas novos, que a gente nunca tinha percebido do IHGB, mas a gente também pode testar velhas teses para ver é, se elas funcionam nos parâmetros dessa busca em, em larga escala, né? as pessoas vão se interrogar se isso é história ou não, né? mas para mim pouco importa é, o que, é, porque o Alisson ele não vai ser menos a, apto a ler e analisar textos de forma erudita, né? ele simplesmente está desenvolvendo uma, uma habilidade que vai ampliar o escopo dele, e vai fazer também que ele amplie a forma de olhar e a forma com que a sociedade eventualmente pode olhar para o IHGB, disputar interesse no IHGB. É a mesma coisa, eu também é, tinha estudava os, os parâmetros das historiografias nacionais é, no Brasil, né as coleções. Então eu queria saber, eu, é, Matheus Pereira e Pedro Afonso Cristóvão é, dos Santos, a gente queria saber como é que a, as coleções de historiografia nacional desde o século XIX, como é que elas criavam seus motores, de onde elas começavam. Né? Elas começam falando do, da natureza do Brasil, elas começam falando dos indígenas, elas começam falando do, do, dos processos é, em Portugal, né, de, de, de sedimentação do Estado, para que pudessem acontecer as grandes navegações e tantos outros antecedentes. E aquele antecedente produziu uma espécie de motor na explicação histórica das, das coleções, então se você começar a baixar todos os textos e criar um banco de dados, esse banco de dados também pode servir para comparar isso com outras realidades, com realidades latino-americanas, e pode servir para comparar com outras realidades periféricas, com a Índia, com a China, com onde você quer que seja, e as máquinas podem ajudar muito a enxergar é, e formular questões que são muito, muito valiosas, que vão para muito além de repetir qualquer tipo de doutrina, é que a gente conheça de especialistas europeus pretensos, não? Né? acho que hoje, hoje para mim ficou muito claro que o que a gente pode produzir é muito mais interessante do que já foi produzido, assim, melhor, melhor dos sentidos, sem desrespeitar, né? Porque tem umas coisas. A gente dá um exemplo, né? A gente fala muito do Kozelek, que né? o Kozele falava que teve uma meio que uma mudança conceitual na palavra história. Do, e ele falava assim, ah, isso aconteceu entre 1800, 1780 e 1820, sei lá alguma coisa assim. Mas daí, e se, se você botar isso hoje nas buscas de palavras de tudo que do Google Books, que tem tudo que já foi publicado em alemão no mundo é, nessa época, né? Você vai encontrar o que o Kozelic disse? O pior que vai. Desgraçado, fez isso só colocando, né? Sentando na cadeira da biblioteca, acertou, né? Mas, é, bate nada um com o bate então o que ele está dizendo tem uma tem um, tem um valor em qualquer escala que você e isso pode servir para qualquer grande intelectual pensador pensadora que já tenha pisado na, na terra né não, não, não exclui nada a generalidade deles muito pelo contrário né? às vezes você pode enxergar coisas também sobre eles que de coisas que eles enxergaram que a gente nunca é, nunca viu. Então você é, e daí, então você cria, né? E, essa possibilidade que eu estou citando, aqui, ela nem existe ainda. Né? Foi um sonho, um projeto que a gente não ganhou, né? Porque ninguém quer dar os projetos para gente que acha essas ideias muito muito, muito loucas, né? Mas era muito é muito boa na realidade. Né? Essa vai ser uma questão de tempo. Daqui a um dois anos vai ter outra pessoa que vai propor isso. Se não tem alguém no mundo já fazendo. E né? outra para mim era as redes modernistas, né? Eu comecei a fazer um mapa interativo é, sobre todas as evidências, é, mostrando que o, o que a gente entende para o modernismo, na verdade, era um conjunto de trocas intelectuais muito complexas feitas entre o Brasil e certos e alguns países, né? No começo de padrão europeu, mas depois que vai para expansão, expansão periférica expansões periféricas etc. Então, daria para fazer também um mapa, né, mostrando, por exemplo, se você só ficasse nas, no banco de dados das cartas do Mário de Andrade e colocasse esse banco de dados no mapa interativo, você conseguiria mostrar como o modernismo é muito para além de um padrão paulist, supostamente paulistano, né, como ele está posto, posto em, em uma diversidade regional. E o mesmo a gente poderia olhar para os intelectuais que tiveram esse papel assim meio centralizador é, de, de pautas, né, de movimento, na sua regionalidade, vai tirar a mesma coisa um grande mapa interativo que mostra o que foi na verdade aquilo né? e, e daí e daí assim como é que como é que você faz né é, então você vai na verdade é o um jeito a é você empoderando os alunos e daí também tem a, as conexões que você pode fazer é com é, com essas pessoas que têm é, sabedoria né, de profissões conexas né então se aproximar do pessoal de ciência da computação para você poder é, ter, essa, ter esse saber. E daí, por fim, também eu te diria que a gente é, a gente precisa investir muito em dados abertos e dados públicos. Então, se assim, nós mesmos não temos ideia, você sabe, assim, uma, uma das tendências mundiais é da gente é, colocar esses bancos de dados é, em parâmetros públicos e oferecer isso em bancos de dados é, de ciência aberta. isso Isso foi precipitado também durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, ele é fundamental, inclusive, no desenho da vacina. Por quê? Porque você tem vários projetos científicos pelo mundo mapeando o genoma das mutações do covid. Essas mutações, elas estão catalogadas em portais de ciência aberta. É, a partir desse, do mapeamento dessas e sistematização dessas mutações, você pode criar algoritmicamente vacinas que sejam é, que, é, que tenham valência, né, que protejam para mais tipos de variantes de doença. E exatamente isso que o Tanta faz. A questão é a seguinte: como que isso então vai servir para o historiador, né? É, só que nós não temos treino nem para saber qual margem do que a gente do conhecimento que a gente produz é aberto, é um dado, ou um metadado é, de, de, de pesquisa. Então, isso faz parte, e, e não tô falando dos alunos, né? Tô falando dos professores. Ninguém sabe, não saberia preencher isso direito, né? Poucas, é, poucas historiadores saberiam preencher isso, essa, um repositório desse, de botar sua pesquisa num repositório, né? O que, que é uma entrevista, minhas fontes, um artigo que eu publiquei, né? que que eu coloco aí que é público, né? Então, é um, é um treinamento, é muito interessante, Tatiana, porque... O treinamento que do, de você saber o que é uma informação pública no século XXI, uma informação histórica não é um, um treinamento óbvio é um exercício diário de e daí e daí a gente precisa treinar todo mundo para poder é, para poder é, publicizar o para entender quais o que tem dentro de você o que tem dentro do seu interesse que é público que é de todos que tem que ir para o mundo e como ele vai para o mundo mas esse já é mais ou menos o o, o caminho então só para resumir né essa dinâmica da profissão é, é isso né a, a, a, é você poder empoderar as pessoas e, e fazer com que elas passem por por experiências e, e você saber também fazer com que elas é, se sintam é, assim premiadas de algum jeito, né, é, é, reconhecidas, recompensadas pelas suas experiências. Então, também na hora da gente publicar, na hora da gente escrever as nossas coisas, sabe? Dá tudo para eles, faz, dá para quem fizer. Entendeu? Então, assim, é, é, também eu te diria que é o contrário do o que eu estou dizendo, é o extremo oposto de uma experiência autoral de produção do conhecimento histórico em que você usa os seus alunos como espécies de, é, sabe, de macaquinhos que vão lá fazer um pedaço da sua pesquisa, você vai encaixar, e eles não vão entender por que que eles estão fazendo aquilo, não. O que eles têm que saber, eles têm que aprender o todo. Eles têm que aprender o processo produtivo completo, um processo produtivo que a gente não conhece também. Então, quem que é o aluno, quem que é o professor, né?